Quando eu falo de risco e de incerteza, eu preciso falar sobre o pós-burnout. Porque quando a gente passa por um burnout, a gente fica traumatizado com risco. A gente quer o mínimo de incerteza possível. Para quem está passando por esse momento, primeiro, isso passa. É, foca nesse momento em fazer as coisas que tu gosta, descobrir o que, que tu gosta descobrir quais são os teus interesses, foca em melhorar, só foca em melhorar, então no, nos primeiros tempos é assim avassalador que a gente quer fazer, a gente quer ser produtiva, a gente quer ser útil, a gente quer começar a ganhar dinheiro e quer retomar a vida como estava antes e quer começar a fazer algo que vai nos dar a mesma quantidade de dinheiro que a gente tinha antes, mas isso não é viável. E isso vai demorar o tempo que isso vai demorar até que tu consiga começar a ter uma rotina de trabalho. Vai variar de como é que tu tá te tratando, como é que tu tá, como é que, como é que tá o teu cenário individual. Claro, cada caso é um caso, mas é para vocês entenderem o nível de estracalhamento que o negócio causa e o quanto esperar de si para o momento presente.